Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao nosso workshop de hoje. Eu sou a Joana e vou acompanhar neste terceiro episódio da Teologia da Preparação da Casa para o Inverno. Nas últimas duas semanas falámos sobre a parte mais estrutural da casa e hoje vamos nos focar nos detalhes. Vamos falar sobre os complementos, as peças, os objetos que temos na nossa casa que são mais decorativos e na forma como podemos protegê-los lá os ou dar-lhes uma vida nova. Para isso, tenho comigo hoje de volta a nossa experta pintura, que é a Ana Karina Riquito. Olá, Olá Joana. Bem-vinda de volta. Obrigada. Hoje vamos nos focar sobretudo sobre a pintura de madeiras e metais, mas aqui uhum. pelo meio vamos desmistificar aquele medo de pintar uh, o desconhecido, aquelas superfícies mais difíceis, como as resinas, os azulejos, etc. Certo? É isso mesmo, Joana. A desmistificar é o desmistificar. tema. Desmistificar, porque praticamente tudo é pintável hoje em dia, certo? Quase Exatamente. Tudo. é Bom, quase tudo. Uh, a verdade é que a maior parte das coisas que nós temos em casa são realmente possíveis de pintar uh, e hoje existe uma oferta enorme de, de produtos, de utensílios e que nos facilitam bastante a vida. O Leroy, uh, exemplarmente escolhe uh, tem uma gama de oferta bastante interessante quer de produtos de preparação quer de produtos de limpeza quer de produtos de acabamento uh, aqui não desvalorizando uh, o trabalho dos profissionais que fazem claro. a sua boa arte nesta nesta área mas a verdade é que é fácil é simples hoje podermos Uh, modificar o aspecto, quer do mobiliário que temos em casa e quando falamos em mobiliário não só nos vamos restringir à madeira, mas as próprias janelas em alumínio, em PVC, mobiliário de exterior, que pode ser de PVC, resinas, por aí fora, as os azulejos da cozinha e da casa de banho que detestamos e não queremos fazer uma renovação completa em casa uh, e queremos só dar ali um, um charan oh, diferente. Uh, a nossa, ao, ao nosso gosto, a nossa personalidade e é realmente bastante fácil. Uh, a questão é, uh, não não basta termos o melhor produto do mundo, uh, é importante fazermos uma preparação certa para cada tipo de material, para cada tipo de acabamento que existe no suporte e depois então a limpeza, a preparação e o acabamento a seguir. Uh, isso para mim é mais fundamental do que o melhor produto do mundo. Uh, o que é que nós vamos fazer, Joana? Vamos uh, falar de vários materiais. Tu tens aqui uma boa seleção de vários produtos, quer para metais, quer para plásticos, quer para madeiras. Eu vou iniciar aqui a apresentação da gama que está disponível, começando pelas madeiras. Bem. E nas madeiras, nós temos que perceber uh, um, um detalhe essencial, que é, antes de começarmos a fazer a preparação do suporte para a aplicação da tinta, nós, uh, um, é, é conveniente que é que percebermos primeiro o que é que existe naquele material. Okay. Uh, isto porque, uh, quando estamos a preparar um suporte que uh, possa ter acabamentos gordurosos ou até produtos de manutenção... Uh, a gordura existente pode uh, impedir uma boa aderência ao, ao produto novo. De óleos de cedro, óleos de cedro produtos de, silicone, de spray, é. estamos a falar das ceras de acabamento. Os móveis antigos, na sua maioria, têm ceras de acabamento. Uhum. Uh, e se eu quiser alterar aquele, uh, o aspecto da peça, ou seja, não voltar a aplicar uma nova cera, Uh, isto porque as, as peças enceradas de volta e meia convém de, de, serem desenceradas para depois de de de serem novas. É Mas é conveniente porque a cera vai escurecendo com o tempo, vai também secando, tanto convém limpe, uma limpeza de volta e meia voltar a encerar. Mas se eu quiser fazer uma alteração radical ao aspecto da peça e aplicar uma pintura, aí, independentemente do tipo de acabamento que eu quero fazer, eu tenho que de desencerar a peça por completo. A cera de acabamento é um produto que, ou no imediato ou mais tarde, me vai impedir a durabilidade daquele acabamento. E porque é gordura, ponto. Portanto, há que resumir por aí. O que é que nós podemos fazer? Queres Basicamente. Fazer a peça para nós fazermos? Vamos, olha, Joana, Ai, não, <risos> exatamente. Caso, só é por acaso uma peça, temos uma peça encerrada e vamos exemplificar o que é que Esta. nós temos fazer. Bom, agora tu perguntas-me assim, e como é que eu como é que identifico? É que que em cera. Exatamente, eu olho para aqui, isto podia ser uma peça com um protetor, podia ser um verniz já muito é sumido, já sabemos que o protetor é um produto uh, fino e é um produto que é absorvido diretamente sobre a fibra da madeira, não é? Né? Uh, e o verniz é uma coisa que cria uma película. Logo aqui, entre verniz e cera é fácil em percebermos que uh, aquilo que lá está não é verniz porque não tem essa película. Uh, a cera é um produto que é absorvido também pela madeira, portanto aquilo que vai acontecer é quando nós passamos a mão conseguimos identificar o, a fibra da madeira uh, e logo à partida percebemos que aquilo que lá está é um produto fino. Pode ser uma velatura, pode ser um, um, um tingimento. Uh, Há várias maneiras de identificar se é cera ou não. Eu posso, se for uma cera recente, é, se eu fizer assim Isso com o dedo, vai, vou ficar com a unha suja, vai ficar com a cera agarrada na própria unha. Uh, se for uma cera mais antiga, ela está mais entranhada na madeira, o que é que eu posso fazer? Com o calor, a cera amolece, uhum. uh, dissolve com o calor. Então, até o um secador de cabelo, nós podemos usar próximo uh, da, da, da madeira, da peça, e ele vai começando a fervilhar a cera. Isso é uma boa maneira de okay. identificarmos. Então, a partir do momento em que nós sabemos que aquilo que lá está é uma peça encerada, nós vamos ter que usar um produto que nos ajude a fazer essa limpeza. Ou seja, ela vai ter que amolecer e dissolver a cera. No caso da cera, não nos basta trabalhar à superfície, como acontece com o verniz. No caso da cera, como ela é absorvida, entranha na própria madeira, nós temos que usar um produto que a puxe. Uh, de facto, o calor pode ajudar a amolecer, mas também mas pode ajudar é exa a em a Exatamente. Mais, okay. Portanto, aqui um, há muitas maneiras de fazermos este, este passo. Antigamente usava-se água ras, Uh, a Só água rasge é o um né? produto. Mais é, é de facto mais agressivo, mas a água rasge vai amolecer a cera uhum. porque a própria composição de uma cera antiga leva à aguorrag. Portanto ela vai ajudar a dissolver, mas a água rasgem também precisa, é gordurosa, portanto não acho que seja o, tici... o, o produto mais indicado. Um, há também quem use uh, produtos um pouco mais agressivos que eu não aconselho todo como a soda cáustica, a soda cáustica. há um hábito uh, muito <risos> entranhado naqueles que trabalham nesta área de usar a soda cáustica e a soda cáustica de facto é é um produto é um ácido e ela vai queimar de facto a fibra da madeira. Não faz bem a madeira e, de todo, não nos faz, não faz bem. bem Portanto, é, obriga uma certa proteção é, completa, olhos, braços, mãos, é, depois de despejar o produto de limpeza da água gás é chato porque não podemos despejar em qualquer lado. Então, o que é que nós temos? Aqui, Lohat, é que o Narruat tem é, um produto específico para esta situação é, e ele é, é, chama-se mesmo desencerador. Uh, o que é que ele vai fazer? Exatamente isto, com a ajuda de um acessório que não danifique a madeira, a madeira porque, mais uma vez, nós estamos a trabalhar a diretamente... Exatamente. Portanto, convém que o acessório também não seja agressivo uh, ao ponto de riscar a madeira. Uh, nós vamos usar uh, uma lã de aço. E já, já agora podemos fazer aqui uma, uma abordagem a este acessório que, cada vez mais, está a entrar uh, aqui na, na área da pintura e do restauro, uh, para os mais leigos, é claro, uh, e a, a lã-de-aço é um acessório que eu acho fundamental quando queremos trabalhar com madeiras. Isto porque existem várias gramagens, portanto, existem lãs de aço mais agressivas, mais finas, mais grosseiras, portanto. Uh, e há que escolher a lã de aço ideal para o tipo de trabalho que se vai fazer. Estamos a trabalhar com madeira, a lã de aço e, perto da madeira, a lã de aço ideal é uma que não seja muito abrasiva, como, por exemplo, esta, esta que tu tens aqui. Esta lã de aço, se for usada na madeira diretamente, ela vai riscar a madeira. Mesmo que eu siga o sentido vai da madeira, que é o ideal, sempre que trabalhamos com madeiras Seguir, sempre o veio. seguir a intuição, a intuição leva-nos para seguir o caminho em frente. Portanto, eu não vou contrariar o sentido do veio. Eu vou aplicar o produto e vou esfregando sempre, sempre no sentido do veio que me aparece. Se eu usar esta lande mais grosseira diretamente, mesmo assim eu vou, vou correr o risco de riscar. Uh, esta lande pode ser uh, usada uh, na própria decapagem e sim. já lá vamos, já vamos já explicar vamos esse passo, está bem? Aqui o que é que nós vamos fazer? Lande média ou fina. Eu vou calçar as luvas. Muito bem. Posso colocar uma pergunta? Uh, pode, sim. Uh, uh, a senhora me está a perguntar se temos sempre a lixar a madeira antes de pintar. Depende, Depende tiver, da situação, exatamente, e nós vamos abordar, vamos, vamos abordar todo, todas as possibilidades que encontramos numa peça de, de madeira, okay. uh, e no caso esta, tendo gordura, a lixa não é o acessório de limpeza ideal, isto porque, e eu posso exemplificar, uh, a lixa uh, ela tem os grãos que vão raspando, certo? E este, aquilo que vai acontecer é que a cera vai ficar, vai cera vai ficar cera. acumulada nesses grãos para além de que a lixa depois já está desperta Mas, a acordar, capacidade já não, já não, exato, não, não, de remoção não, não, não. aquilo que nos interessa aqui quando são peças enteceradas é chegar um, para lá da superfície é chegar aonde a fibra da madeira absorveu a cera hum. e nós só a superfície não limpamos daí ser necessário usarmos um produto que dissolva a cera hum. okay? o que é que nós vamos fazer? lã de aço a lã de aço não vai absorver o produto que é líquido um... Sim, não se, não se deve verter o um produto para a landaço porque ela vai sair assim, toda... Exato, mas o que é que podemos fazer? Um bocadinho de papel, um tecido, uh, desperdício, envolvemos dentro da própria... Fazemos um, uma bonequinha com o desperdício e com uh, a lã de aço. Pomos aqui dentro, deixamos o produto absorver, ok? E depois, então, se for preciso, vamos pondo mais e depois, então, vamos aplicando e esfregando. Aquilo que vai acontecer no imediato, e eu não sei se lá em casa vão conseguir perceber, vamos tentar mostrar, uh, é que a madeira começa a aclarar. e outra cor. É? E, exatamente. E uh, aquilo que vai acontecendo é que uh, a cera vai sendo amolecida. À medida que uh, nós vamos amolecendo e vamos esfregando, no caso esta peça... A cera que aqui está é muito recente, mas numa peça antiga há camadas e camadas e camadas de cera sobre cera, exatamente porque as pessoas não se dão ao trabalho de limpar, limpar para aplicar uma nova bem. cera. Okay. Então, às tantas, quando começamos a fazer este processo. Uh, vai começando a criar aqui uma massa que é a cera a ser amolecida e que tem de ser removida à medida que vamos fazendo este passo. Ou seja, se poderás repetir o processo, nesse caso, se tiver muitas camadas de cera? Exatamente. Pode haver a necessidade de repetir este passo, está bem? Okay. Uh, o que é que nós vamos fazer? Temos uma, um balde com água bem quente. A água quente ajuda a desengordurar, é como em casa, uhum. estamos a lavar uma peça de loiça gordurosa, usamos a água quente que vai ajudar a, a limpeza. Aqui vamos fazer o mesmo e vamos adicionar ou uma de detergente da loiça ou até o sabor, o sabor azul e branco que eu já vi que trouxeste. Está aqui. Que está aqui. Eu já estou. Os, estes produtos eu aconselho sempre a salvaguardarem-se e usar-se proteção, máscaras, luvas, óculos, são produtos não tão agressivos quanto os outros que eu mencionei. Uh, mas acabam por uh, ser uh, para pessoas mais sensíveis, com essa... como essa... eu. Sim, sim. <risos> mas também estás muito tempo num sítio fechado a trabalhar Exatamente, com tipo, exatamente. Por... Portanto, convém -se sempre salvaguardarmos esta situação. O que é que nós vamos fazer? Nós temos já água quente num balde e aqui bastamos este bocadinho. E deixamos amolecer nessa água quente. Não precisamos ah, okay. andar Nela. a esfregar uhum. o sabão na própria peça para o desengrudurar. A água quente só vai servir para nos ajudar a remover a cera quente, tanto já foi dissolvida okay. por este produto, ok? Portanto, é só para isso que vai servir. Um... Ou seja, passamos primeiro o desencerador e esfregamos depois muito bem. o bem, Exatamente. E tudo, lavamos com água e sabão, correto? E, Exatamente. À medida depois que vamos esfregando. Portanto, à medida que vamos... Ah, escrever... vais fazendo ao mesmo tempo Exatamente. Tipo ah, fazias primeiro? Não. Porquê? Porque a cera facilmente seca. Portanto, sendo um produto que rapidamente pois seca, seca ela volta a, a ficar agarrada à fibra da madeira. Okay. Portanto, é um passo a passo que vai ser intercalado. Ora esfrega um lado, ora limpa do outro. Ora esfrega um lado, ora limpa do outro. Okay. Isto é familiar. É muito é familiar. É muito familiar. Depois disto, podemos, deixamos a peça secar e podemos então passar para o passo seguinte na preparação para receber o um novo acabamento. E aí faz sentido passar uma lixinha fininha. A lixinha fininha ajuda a deixar a superfície mais macia, mais lisa. O que é que também ajuda nesse processo é a própria lã de aço. A lã de aço é um ótimo acessório para amaciar a madeira. Ela, aquilo que vai fazer é só quebrar a fibra da madeira que entretanto levantou uhum. e a lixa acaba sempre por remover um, um pouco, por mais fina que seja. Uh, portanto, se tivermos lambiaço fina, muito fina, macia, é o ideal porque faz um, acabamento, é um, ideal, faz que um acabamento mesmo perfeitinho. O que acontece, obriga também a termos um aspirador Exato. perto, uh, que é para aspirarmos. Eu não sei se Pode lá em casa conseguem ver. Mental. Exatamente. Dá Quando usamos ver. a aço acontece isto. Estas partículas se ficam na peça podem ser um problema. Exatamente. Elas ganham ferrugem e depois ficamos com a peça. Uh... Toda manchada. Exatamente. E podemos estragar então, o trabalho todo. Versão, uh... pode ser não fica bonito. Não fica bonito. Não, não fica, não, não, fica, não, fica. não fica. Okay. Um, aqui, uh, uma coisa que eu gostava de chamar a atenção que é este passo é inevitável quando temos peças enceradas. Uh, mas se eu tenho um acabamento que não tem gordura, como é o caso uh, dos vernizes, das tintas das velaturas, por aí fora uh, eu não preciso de removê-los na sua totalidade vai depender Sim. se o eu quero tirar diferente. partido o veio da madeira ou não ou seja uh, tendo uh, um material nobre como a madeira uh, nós podemos realmente se o veio for bonito, no caso este é veio de pinho uh, o veio de pinho agrada-me bastante, para muita gente é uma madeira vulgar, eu acho que é uma madeira bastante versátil e bonita, mas quando temos madeiras bonitas em casa, queremos alterar o acabamento e não queremos cobrir, não queremos tapar, queremos tirar partido dele. E há uma oferta enorme de, de acabamentos que realmente tiram partido, permitem alterar o aspecto da peça, mas tirando partido do próprio veio. Um dos exemplos é este, as pessoas adoram Estamos aqui uma o acabamento... Peça Exatamente. Um dos acabamentos uh, em que nós uh, conseguimos tirar partido da madeira uh, não porque a tinta é translúcida, mas, uh, por, mas porque a desgastamos. A textura, é? Exatamente. Portanto, depois da aplicação da tinta fazemos um ligeiro desgaste para que apareça novamente a madeira. Ou uhum. um, até chave. porque é esta, não é? Exatamente. A Gama Charm é uma, é uma tinta bastante versátil, muito fácil de conseguir um bom resultado. É uma tinta acrílica ela, e as tintas acrílicas têm essa vantagem. Elas são fáceis de espalhar, secam rápido, são fáceis depois de remover quando assim o queremos. E para nós que estamos em casa e queremos que o trabalho seja rápido, Uh, ou porque só temos os fins de semana Exato. para despachar e porque no, somos impacientes. Uhum. Uh, e, e quando nos aventuramos a fazer estes trabalhos, nós queremos ver logo o resultado final. Às vezes pode ser um problema, porque aceleramos tempos de secagem, pois, pois, pois, uh, não respeitamos os passos indicados e isso pois, pode ser um problema. Um, mas realmente a charme permite, um, como exemplo, uh, conseguirmos tirar mas a partido do veio. Uh, e só para fechar aqui o capítulo das cheiras, uh, aqui a vantagem e uh, semivantagem sem vantagem de uma peça estrada uh, é que, é, sendo inevitável, uh, eu limpar a peça na sua totalidade e eu aí já tenho a possibilidade de tirar partido do veio. Ou seja, é uma uh, obrigação que depois me dá uma grande vantagem, porque o leque, é exatamente, o leque de possibilidades é muito maior. Um, então, mas se eu tiver uma, uma peça pintada e quiser aproveitar o veio da madeira, vou ter que capar... Se for a... uma peça opaca, uma pintura opaca, sim. Aí tu vais ter que remover na sua totalidade. E o que é que acontece com os acabamentos que estão sobre a madeira, um, não gordurosos, uh, e que me impedem de ver o veio da madeira? Eu vou ter que removê-los na sua totalidade. Mas, relativamente a essa situação, Uh, eu gostava de uh, fazer aqui um, um ponto de situação, que é, tudo o que são acabamentos uh, não gordurosos, vernizes, tintas, por aí fora, uh, eu não tenho que os remover na sua totalidade, uhum. uh, caso não queira tirar partido o veio da madeira. Okay, e na verdade, em algumas situações, eles até são uma vantagem lá ficarem, porque nos criam uma acamadinha ideal para depois conseguirmos um aspecto de uma Colocado, peça lacada. Não é uma peça lacada. Já sabemos que o processo da lacagem é diferente, obriga a várias camadas de subcapa, aplicação em estufa por aí fora. Aquilo que nós encontramos hoje são esmaltes que nos possibilitam dar um aspecto lacado, hum. ok? Um, e para isso, de facto, é importante que a madeira já esteja alguma... com uma camada, assim, que alguns milímetros sobre a fibra tem da madeira, alguns... para não se sentir a própria textura Exato, para da madeira. Exatamente. Uh, o que é que nós podemos fazer nessas situações? Uh, se eu quiser uh, remover na totalidade o acabamento que lá está, uhum. porque quer tirar partido veio ou porque o acabamento, o acabamento não está nas melhores condições, ou seja, eu posso aplicar sobre ele e já vamos perceber como... Uh, mas eu só vou fazer se o acabamento que lá está não está a levantar, não está craquelado. Est claro. Exatamente. Se não estiver em condições, eu não posso fazer isso, porque vou arriscar aplicar o um produto mas sobre outro que já vai pintura, garantidamente não, não. saltar. Está bem? Okay. Uh, o que é que nós podemos fazer? Um, de várias formas, podemos usar uh, raspadores. Aqui já, Mari. Eu se não tiveres tempo. <risos> ok. Um, tiver podes fazer já. Posso? Então, eu vou preparando uh, aqui as, as A senhora está a perguntar se este produto serve para o caso da madeira ter sido pintada e se quer remover a tinta. Não, isso é o que vamos falar agora. É o que, a que vamos ver. falar agora a seguir. Existe alguma tinta que não precise deste processo e que possa levar a tinta em cima da cera? Ah, claro. Não, a tinta, não é tinta sobre da a cera. cera, não. Não. não está não fora existe. de questão. A cera tem que se tirar. Eu não aconselho. Há quem faça, há de facto quem aplique tinta sobre ceras. E podem ser ceras antigas, já não estão muito ativas, já estão muito sumidas, muito entranhadas na madeira e a superfície e está que mais limpa. Um que... O que é que pode acontecer? Com o calor, a cera que está na fibra da madeira pode subir e manchar a pintura que nós aplicamos. Uh, e com o tempo, há zonas que podem ter um pouco mais de ser do que outras, e com o tempo e com as pancadinhas, a tinta começa a saltar. Não vale a pena estarmos a ter um trabalho a pintar a peça e correr o risco, depois mais tarde, começar a ficar feia. Ficar feia. Uh, okay. Trabalho desnecessário. <risos> Muito bem. Uh, depois, aqui quando deixar, quanto tempo devemos deixar secar para continuar o resto do processo, no caso deste... Do desencerador. Des Do desencerador. O tempo de secagem é, é uma temática <risos> muito curiosa, porque é relativo, pois não é? Da Tudo o que tem a ver com o tempo de secagem é relativo. Eu posso pôr uma camisola de lã a secar e uma camisola de nylon. A de nylon vai-me secar mais rapidamente okay. que a de lã. Aquilo que acontece no caso da madeira vai depender do excesso de água que estamos a usar, de produto, vai depender da temperatura, da própria porosidade da madeira, pode ser um bocadinho mais densa e não absorve tanto do que, do que outras, mas há uma maneira que nos pode facilitar a fazer essa leitura. E, mais uma vez, vamos usar o calor. Se nós passarmos um secador numa peça que ainda esteja úmida, ela altera a cor, ou seja, ela está a escala, não é? Uh, se passarmos o um secador e de não facto não essa acontecer essa alteração, à partida ela já, já está, está seca. totalmente seca. Agora, um, mas pelo menos um eu, dia... era isso que eu ia dizer, mas pelo menos um dia devemos esperar. Okay. Ou então fazemos de manhã, o tempo está muito seco, e então depois ao final do dia já vamos uh, começar a, a pintá-la. Atenção, um, à tendência a colocarmos as peças expostas ao, ao sol, sol para acelerar o processo de secagem, não devemos fazer isso, a madeira é um material que reage aos elementos uhum. que aplicamos e à temperatura, portanto, numa zona amena, não vamos acelerar o processo, sim, sim. lá está esta, esta impaciência de querermos ver, -se de se ver sempre os acabamentos, vamos com calma, uh, deixar que as coisas tenham o seu tempo ideal, uh, de forma a conseguirmos depois também que o acabamento e todo o trabalho que estamos a ter seja duradouro. Exatamente. Não é? uh, aqui, exatamente, mesmo que passe, mesmo que implique passar uh, a fazer este trabalho no fim de semana a seguir. Exato. vamos trabalhar <risos> exatamente isso de vontade a, a planificação de semana, a planificação é, é ótima uh, para uh, acalmar a ansiedade querermos ver o resultado final e então se fizermos, uma ler bem as instruções dos produtos salvaguardar hum. tudo o que é necessário para garantir todo o processo uh, e fazer esse plano e já sabemos que se calhar naquele timing que eu desejava não vou conseguir tudo bem vou conseguir daqui a mais uns dias não ah, há bem. problema também um... Ah, vou só, tenho aqui um senhor, só dizer ao senhor Marco Santos que já respondemos uh, daqui a mais um pouco, é uma, uma questão um bocadinho mais complicada. E a Mafalda Rocha diz que comprou uma casa com algum desgaste nas madeiras e o sol deixou uma madeira muito gasta. Gostava de conseguir renovar as mesmas que procedimento deve ter com estas madeiras e que materiais recomenda. Vamos já ver. Vamos já ver, exatamente. Aliás, todas estas questões nós vamos ver no Então, temos, assim, que, temos que, avançar. que acelerar, temos que acelerar. Então, vamos lá. Decapagem. Este processo de preparação é o processo que demora mais tempo na sua explicação, porque okay. requer aqui uma série de detalhes. Depois, tudo corre muito mais rápido. Os decapantes são produtos que nos facilitam imenso a vida no que toca à remoção de camadas sobre é assim, a madeira. Uh, dando um exemplo, uma velatura não é um produto que saia com decapante, ok? É um produto que não é gorduroso, mas está entranhado na madeira, tal como o tapa-pós. Uhum. se eu quiser removê-la, vai ter que ser à mesmo lixa. à lixa. Uh, aqui, o decapante, de facto, vai me ajudar. Uh, o decapante é um ácido. Uh, lá está, mais uma vez, é um produto uh, agressivo. Usar é preciso uh, usá-lo com algum cuidado. Uh, é preciso usar todos os acessórios de proteção para não corrermos o risco de nos magoarmos, ok? Óculos são essenciais no uso do decapante porque no processo de limpeza Salve. podem saltar um bocadinhos uh, e queimam, um, aqui uh, salvaguardar também a zona de limpeza, a zona de limpeza uh, convém que esteja uh, protegida. Uh, se estivermos a fazer em casa, não temos como fazer na rua ou não temos uma varanda, aquilo que eu aconselho é na zona mais ventilada da casa uh, e proteger a área não só com plásticos, atenção porque o decapante amolece o plástico, uh, portanto já com isto nós vamos perceber que não podemos usar em produtos como melaminas, fórmicas, por aí fora. Um, Uh, e convém uh, que a área esteja protegida não só com plástico e com cartão, está bem? Uh, se caem um bocadinho de capante depois no pavimento que já está avernizado, por é, aí fora, da vamos danificar, da Não, não convém. Isso. Tomar as devidas precauções. Existem vários decapantes, existe este que eu tenho na mão, que é o decapante de madeiras. E existe, existe este exatamente, que é o universal. Esse é o universal, eu digo metal, mas também existe mas, metal. Exatamente. Mas o que é que vamos perceber aqui? Então se eu tenho um universal que me serve para tudo, porquê é que eu tenho um de madeira? E aqui eu posso fazer uh, uma leitura uh, daquilo que eu vou ter que decapar e se eu decapar, tiver vários materiais para decapar, não só madeira, eu vou procurar tirar partido do decapante universal. A única desvantagem do decapante universal quando usado em madeira é que ele, um, ele pode muito queimar defensiva. a madeira. Ou seja, depois de chegarmos à fibra da madeira, se ele permanecer lá muito tempo, corremos lá, o risco claro. de deixar mancha aclarada, queima a madeira está bem? Okay. Uh, no caso do decapante madeiras é específico e a composição dele já impede que isso aconteça como é que vamos usar o decapante? Uh, é um produto em gel uh, o que nos facilita às vezes a trabalhar na, na vertical porque não escorre tanto e é um produto que implica uma aplicação generosa portanto não é um produto para ser esticado é para uhum. aplicar em camada eu vou aplicar aqui um bocadinho nós não temos agora a máscara... Eu Exatamente. Hum, eu já vou recebido. falar nos tempos. O ideal é termos uma máscara. São produtos um pouco mais agressivos. Mas vai ser rápido. É só, é só para lá em casa perceberem como é que é feita a aplicação. Nunca agitar uma lata de decapante. É muito importante não fazerem isso. Atenção porque cria gases e ao abrirmos o produto salpica. E não okay. voltar a colocar a espátula já suja Não voltar a colocar a espátula suja. Aliás, aqui nós fazemos um bocadinho uh, um, aldrabamos aqui um, um bocado o processo porque o ideal é verter o produto para um recipiente de cerâmica uh, e trabalhar a partir daí tal como as tintas, não convém usarmos diretamente do pote. Vamos verter para um recipiente e depois uh, trabalhar. Aqui, uh, não sei se lá em casa conseguem ver a aplicação eu estou a usar uma espátula, posso usar uma trincha, uh, posso usar o acessório que uh, me estou der mais jeito, mais. me facilitar, porque as peças não são todas lisas, não é? Uh, nós temos mobiliário uh, uh, com, tem, com talha, talha exatamente. até podemos usar esse exemplo da perna, ou este, tanto faz. Uh, portanto, nós quando temos este tipo de, de peça com... com a madeira esculpida, nós podemos usar uma trincha a, e aplicar o produto em abundância no próprio, no próprio material. O que é que nós vamos fazer? Vamos deixar o produto atuar. Os decapantes têm um tempo médio de atuação que anda entre os 15 minutos, 10-15 minutos. Não convém deixar ultrapassar muito este tempo e por isso convém um, fazermos por áreas, ok? decapamos, deixamos atuar. O que é que vamos usar uma espátula para remover o decapante que entretanto amoleceu o acabamento que lá está. Ele vai amolecer o verniz, a tinta, as colas, por aí fora. Podemos usar uma escovinha, uh, não esta, que esta é para metais. Uh, para madeira tem que ser uma escovinha de latão. Uma nylon, é o uma, para... a nylon pode ser, uh, em madeiras mais sensíveis é o ideal, até escovinhas de dentes, uhum. elas vão amolecendo também, porque o decapante vai atuando, portanto um plástico, é ter algumas e ir, ir usando. Okay. Se quisermos usar uma uh, com, com metal, convém que seja um metal muito fino, tá bem? Uhum. porque senão ele vai, vai riscar a madeira, não queremos. Okay. Um, pode haver a necessidade de uma segunda aplicação, vai depender das camadas. Por fim, convém limpar o próprio trabalho e, para isso, vamos usar novamente a água quente com sabãozinho azul e branco. Aqui, se calhar, usamos um bocadinho mais de sabão azul e branco okay. na água, que é para facilitar. Isso Demos... é essencial para quebrar o efeito do decapante? É essencial, continua... exatamente. Não convém que o decapante fique ali a atuar, uh, a atuar até, até, amanhã. até amanhã, porque amanhã é que eu vou lixar. Não. Eu tenho que fazer, lá está o planeamento, eu tenho que começar e acabar. Eu vou decapar, se for preciso aplicar uma segunda de mão, eu aplico e depois eu vou neutralizar com água quente e sabão azul e branco, então, está só bem? Está terminar quando neutralizamos. E depois de sabão. usar água quente com sabão azul e branco, enquanto a peça estiver úmida, o produto já não volta a atuar. Ou seja, imagina, limpamos... Tendo ainda ficou aqui um pôr... bom bocadinho que eu não reparei e eu quero atuar outra vez com o decapante, vou ter que deixar a peça secar na sua totalidade, está bem? Okay. queres deixar, a... vamos deixar aqui ao sol de pronto, vamos, não, vamos deixar ao sol, mas faz exatamente, e de aqui um bocadinho vamos comer umas pizzas Exato. em veneza, Daqui dizem bocadinho. que são as melhores um... e vamos passar para a melamina. ah não, vamos. queres falar ainda da madeira da, da aplicação do primário? Do quero. exatamente, na... é o processo de aplicação das tintas, ou seja a Joana é super profissional porque vai ao forno e tira as peças e as peças uh, Então, o que, é que, o que é que nós temos para explicar aqui? Uh, eu, para fazer uma pintura, lá está, posso trabalhar diretamente numa madeira limpa, aplicando um tapa-poros, o tapa-poros vai selar o poro da madeira, posso aplicar um primário, que é o tapa-poros tapa é um produto líquido, muito, muito líquido, transparente. Posso aplicar com desperdício uh, um bocado de tecido de algodão, posso usar uma trincha e esticar bem. Uh, o que interessa é que a madeira absorva o produto. Uh, o objetivo do tapa-poros, tal como o nome indica, é selar o poro da madeira. Ao selarmos o por da madeira, conseguimos uh, que o produto que venha a seguir crie é película, ok? Uhum, pode ser uma tinta, pode ser um verniz, ok? Não tem que ser necessariamente um produto translúcido, tá? Uh, aqui uh, temos um primário, o primário neste caso é branco, uh, torna a superfície neutra. Uh, é um primário simples, queres mostrar aqui os primários que nós temos sim, para sim. madeira? este é o primário... Básico, para madeira crua Exatamente. É. nunca se esqueçam de mexer bem os produtos sempre com um pauzinho nunca levar água no caso quando são acrílicos convém que os utensílios estejam bem secos mexer muito bem uh, o segredo de um bom acabamento e vocês vão perceber uh, agora mais para a frente no que toca à preparação de suportes menos porosos o segredo está uh, na, limpeza. Na, na limpeza e na aplicação dos produtos com uh, o mais... O mais esticado possível, portanto, ah, okay. quanto menos produto levarmos no acessório, rol, trincha e quanto mais espalharmos, mesmo que isso obrigue várias aplicações, é o ideal. Conseguimos uma camada mais fina, uh, mais aderente, menos propícia a quebrar, não é? Uhum. Um, e fica muito mais perfeito. Aqui temos, eu não sei se lá em casa conseguem ver. Se tu és de lado, consegue-se ver com o uso uh, a diferença okay. até na não é? Exatamente. Aqui o que é que nós temos? Temos uma grande diferença na aplicação de um primário para uma subcapa. Aquilo que a é subcapa nos vai permitir uh, garantir é a tal camada completamente lisa, enquanto que eu que a passo a mão e sinto a fibra da madeira, aqui não, ela está lisa, parece uma melamina quase ao toque. E um, isto era o que uh, eu iria conseguir numa peça de madeira com verniz ou com uma tinta em bom estado. Uhum. Portanto, aí o que é que eu iria fazer? Passar só uma lixinha. lixinha, uma limpeza primeiro, um, um produto desengordurante, pode ser o sabão, uhum. uh, e depois então passar uma lixinha só de leve uh, e aplicar um primário para suportes não porosos, está bem? Já lá vamos. Já lá vamos. Uh, aqui tu queres que queres aplique? Aplicar? Sim. Um o okay. esmalte para se ver a diferença. E... Exatamente, então vamos lá. Eu não estou a controlar o tempo, Joana, mas. Uh, uh, 10, 15 minutos. Estamos a ser muito ambiciosos a ser muito em muito <risos> ambiciosos. Mas nós conseguimos. Eu vou dar um rolinho. Vamos lá então. Os rolinhos, acho que é importante falarmos dos rolinhos e eu posso fazê-lo assim de uma forma muito rápida. Uh, o Lourdes tem agora uma gama de rolos, agora já há algum tempo. Uh, é pá, espetacular! Parece os um que, que escolher. É verdade, não, tudo. mas eles são realmente bons. Uh, e, e aqui simplifico, uh, o utensílio simplifica bastante a aplicação dos produtos. Se o utensílio for adequado àquela densidade do produto em si, Sim. ele vai-nos vai -nos, uh, ajudar a conseguir um acabamento mais perfeito. Então, nós temos este rolo, uh, se conseguirmos mostrar lá para casa. Ele está identificado com multi superfícies e ao é um rolo tem-se um pelo muito curtinho. Se tocarmos, ele é menos flexível, é menos maleável do que este, é menos fofinho do que este. isso vai nos permitir, com tintas de esmalte sintético, que são mais difíceis de espalhar, vai nos permitir conseguir trabalhar melhor o produto, fazer mais força e espalhar melhor. Enquanto que este Uh, que tem é uma esponjinha laranja uh, é, é muito fofinho eu toco e ele vai vai ele cede à minha pressão uh, este aliás é o que nós vamos, é que nós usar, vamos usar não é usar. Pode, podes me posso precisar de um... Deixar apenas para abrir. Ok, este aqui uh, vai me permitir trabalhar bem com as tintas acrílicas, uh, são tintas que são laváveis com água uh, e vai. A tinta acrílica é muito fácil de trabalhar e de espalhar, eu não preciso fazer muita força um, e ela não fica. Uh, um, ao contrário da tinta de esmalte que com o tempo de secagem vai cedendo, portanto não uhum. deixa tanta marca. a Tinta acrílica já deixa, por isso é que convém que uh, o Mas rolo fazer deixe fazer menos marca mais possível, mais possível. possível, ok? Ora, vamos usar, vamos fazer como deve ser. Como deve ser. Estou surpreendida, Joana, é, estás a dar posso... um tabuleiro para eu verter um pouco do produto e mostrar carinho. como é que é que estás deve ser. A dizer isso e mostrar como é que se deve aplicar realmente uh, uma tinta. Agora, eu vou fazer uma aldrabice. Podemos fazer lá em casa, que é limpar a própria lata com o rolo. Mas, pronto, a Joana, como é profissional, ela vai ajudar. Eu limpar. Então, já não fechamos a lata. Então, vamos tirar. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos desviar estes dois produtos. Ora, lá em casa, para verem melhor, Uh, eu, eu, eu vou tentar uh, molhar o rolo na sua totalidade, mas eu vou ficar aqui a tirar-lhe o um excesso. Portanto, o ideal é que ele não fique... E eu vou aqui mostrar... Não é o rolo, cara. Portanto, aí. a nossa tendência em casa, que é para fazer tudo é uma, vai, vez, é de uma só vez, é fazer isto. Parece. O que é que vai é acontecer? A... Posso estragar a peça? Posso. Olá. O que é que vai acontecer? Posso fazer assim? Uhum. Vai acontecer isto, não é? Eu vou ter muito mais dificuldade em espalhar e ela vai, ter, vai, vai ficar com estas marquinhas. Com Mas se eu for com o rolo mais é seco. seco, e aqui posso pressionar um pouco mais o rolo, depois passar ao de leve. Olha, vou-te colocar só umas questões à e vontade. Exatamente. Eu aqui vou mostrar qual é a diferença. Isto vai-me obrigar a outra aplicação. Não tem problema, muito nós podemos aplicar uma, duas, três, quatro vezes desde que secas na sua totalidade entre cada aplicação. Ora, está aqui uma senhora a perguntar se podemos usar um decapante de uma madeira escurecida para aclarar. Não. E vamos, eu posso falar, não sei se temos tempo. Uh, existe outro produto para isso? Exatamente, o decapante pois... só remove o que está, o que está à, superfície à superfície da madeira. Vai, mas tá. existem produtos que servem para é. queimar a pigmentação Nossa. da madeira. E são chamados aclaradores, aclaradores de ou descolorantes. Okay. Aquilo que eles vão fazer é exatamente o que a água, o que, a água a que se usa para aclarar o cabelo. Oxigenada. Água oxigenada. Exatamente. Água oxigenada. Não me lembrava agora. A água oxigenada, quando éramos miúdos, eu nunca fiz isso, mas quando éramos miúdos, tínhamos a tendência a aclarar o cabelo para depois pintar de cor de rosa, azul por aí. Portanto, tínhamos que partir de uma base neutra uhum. e não a cor do nosso cabelo que iria influenciar depois a cor final. Ou seja, se eu quisesse pintar de cor de rosa, eu, aclarar, eu não podia eu aplicar diretamente rosa, porque não ia ficar de cor de rosa. Ia ficar um castanho arrosado. Uh, no caso da madeira, faz. nós podemos fazer isso, podemos realmente queimar a pigmentação, ela vai uh, gradualmente descendo Subida. a coloração, sim, o tom de, de, okay. da madeira. Em madeiras, desculpa, em madeiras que tenham tingimento uh, e em madeiras que por si naturalmente já tenham alguma cor. O mogno é uma madeira difícil de aclarar, atenção, está bem? É uma madeira exótica e convém que o aclarador seja um pouco mais agressivo. Há para madeiras exóticas? Há para madeiras exóticas, mesmo assim é difícil okay. o móvel. E aqui, um detalhe que eu acho importante, as velaturas não, se, não, não, se, não podem ser aclaradas. A velatura é quase como se fosse um verniz uhum. mais diluído, vá, portanto, simplificando. Madeira, se não for a cor original da madeira, se for um produto que, que está que sobre a madeira... Tem que ser só com a lixa. Portanto, começar sempre com a lixa para ter o... o para para ter limpar a, a superfície. Exatamente. limpar a original da madeira. Isso Exatamente. Duas senhoras têm a mesma questão, parecida. Acho que, é... que aqui conseguimos perceber a diferença, desculpa, Joana, uhum. a, a diferença de uma aplicação bem esticadinha e de uma aplicação que não fica bonito, não faz um trabalho perfeitinho e é um trabalho fácil, mais cedo ou mais tarde, começar a quebrar. Então, não é isto que nós queremos. Aplicação fina, seca mais rápido, deixamos secar, de passamos uma lixa de leve e aplicamos mais uma de mão. Ok. Duas pessoas estão a perguntar se é possível sobre uma, uma superfície em melamina ou em PVC fazer um acabamento a imitar a madeira. É possível, tiner... claro que sim. E existem acessórios, existem tintas e existem acessórios que nos facilitam essa tarefa. Okay. Uh, existe um produto que é o veiador. Uh, eu acho que o Leroy também tem, já não. senão já eu, de de não tem. Não se é, é fácil não. de fazer um veiador, posso dizer? Podes? <risos> se for com o material do homem home, Sim, arranja-se um Não, bocadinho de bem. borracha uh, e podemos picar, Eu. cortar enviosado, sim. Uh, e isso vai nos permitir criar ali alguns veios depois de aplicada a tinta sobre o suporte. Mas o veiador realmente uh, é uma peça curva que tem meios círculos. Uhum. Uh, e ao Aplicamos Permito a tinta fazer. e ao passarmos e fazendo a curvatura ela imita o veio da madeira. Existe também um produto Bom. aqui na loja, por acaso, por acaso tivemos não. na dúvida Mas se o colocávamos ou não. Eu não me recordo é, o nome. Da titã. Da titã sim. Da ele titã. imita, o, ele, ele dá a ilusão de madeira. Exato. Ele tem, é um produto tons. que tem dois componentes lá dentro, dois tons, hum. uh, que nunca se misturam na sua totalidade. Ele está a com a tricha e faz o um efeito. Portanto, aplicas e ele depois vai criando ali um. Nós depois, um, uns caminhos, o um link do produto para saberem qual é. Agora, Joana, é importante falar na preparação desse tipo de suportes, pois, não é? Melaminas, fórmicas. Ai, por nós fazer. Exatamente estamos no time Não timing. é só chegar ali e aplicar? Não, não é, quer dizer, há tintas que é nos verniz. facilitam, há tintas que nos facilitam bastante o trabalho, no que toca à aderência a suportes não porosos. O que é que é isto de suportes não porosos? Enquanto que a madeira absorve, Uh, um produto que é plastificado no, ou, ou vitrificado não tem essa absorção. Uhum. Uh, e então eu tenho que garantir que aquilo que eu vou aplicar ali uh, vai criar essa aderência e eu tenho que aplicá-lo de forma a, a, a permitir a, o tempo de secagem ideal desse mesmo produto. Exatamente okay. porque o, o, o, o produto, a base não vai absorvê-lo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer o um primário de aderência a suportes difíceis, uhum. quer uma própria tinta que eu posso aplicar diretamente, diretamente própria para o efeito, e estão aqui, uh, podem, primário, depois é. de limpa a superfície, desengordurada, sabão azul e branco, a uma senhora. acetona, um álcool, etc. O que interessa é nunca ir logo direto com a aplicação do produto. Devemos sempre desengordurar, pelo menos. Uhum. Uh, podemos aplicar, quer o primário, quer a tinta, uh, temos este produto que já cria aderência direta uh, sobre suportes pouco porosos, uh, mas quer um quer outro, convém que sejam aplicados o mais esticado possível. Portanto, garantir que a aplicação, como eu o exemplifiquei há pouco, é isso, ah, já, mostraste, não? Já, já mostraste? Já, já mostrei. É mais? fácil mostrar aqui, olha. Ok. Acho que podemos saltar aqui esta parte Sim, para, para falarmos, do para metal, falarmos metal. dos lotais que são importantes. No fundo é isto. Se eu aplicar uma camada generosa como nós vemos aqui. Sobre o suporte que não vai absorver. No caso da madeira, não há problema, Sim. porque o tempo seca, a madeira absorve, vai ao sítio. É Neste essencial. suporte, eu só vou contar com o tempo de secagem do ar. Se eu aplicar generosamente, vai haver ali a parte que entra em contato com o suporte, não chega a secar, e isso é um problema no futuro. A tinta começa a saltar com os toques, porque ela não aderiu, na verdade. Uh, portanto, aquilo que nós vamos garantir, nem que para isso sejam necessárias mais do que uma aplicação esticar o produto até até conseguirmos okay quase a ficar translúcido, está bem? E depois pois então as camadas nada, a seguir. Nós Exatamente. É e depois a camada a seguir já pode ir um bocadinho uh, mais generosa, está bem? É, Sem então, chefe. Na primeira é essencial que seja muito esticadinho. Exatamente. Agora, o que é que acontece? Eu tenho aqui a possibilidade de usar uma gama que me permita a aderência direta a este suporte, mas supondo que ou eu quero tirar a partir de uma tinta que já tenho em casa, ou não, quero... há, um não há a cor que eu quero, quero aplicar outro tipo de acabamento, porque a oferta de efeitos decorativos, aí aqui o Leroy tem uh, um corredor quase inteiro de, de gama decorativa para madeiras, um, eu então posso criar a aderência primeiro com o primário e depois então aplico a tinta que eu Qualquer quiser, está bem? Um, Joana, vamos falar aqui eu dos letais, os letais criam algumas dúvidas uh, no que toca à preparação, o que é que se pode fazer, o que é que eu devo fazer antes, uh, podemos separar, olha, da mesa que eu vou... Queres falar primeiro de pé? Não, eu só Não. quero é uh, nós temos que perceber aqui uma coisa que é, os metais estão sujeitos a um processo de oxidação uh, mas os metais são diferentes, têm ligas diferentes no caso do ferro uh, ele uh, revela-se uh, num, num, num processo de corrosão portanto o próprio metal uh, começa a criar uh, uma camadinha que é... Um, Uh, no fundo a deterioração dele ele começa a partir Uh, e, e, e é aconselhável uh, que nesta situação, apesar de ser esteticamente muito bonito, é muito interessante. Uh, hoje é muito usado uh, para fazer fachadas de edifícios, portões, por aí Sim. fora, mas são materiais que estão protegidos. No fundo tem este aspecto, mas, mas está, uh, o processo de oxidação está estancado. Está. Uh, e isso é importante de acontecer, senão vamos ficar sem o, sem o próprio metal. Uh, portanto conseguimos manter este aspecto mas com um produto de proteção um verniz indicado e que seja translúcido manter o aspecto de oxidação à vista nos metais não ferrosos acontece o mesmo mas fica com um aspecto não corrosivo mas manchado uh, é, é comum vermos as peças de prata as peças uhum, que temos em mais casa escurecidas. mais escurecidas uh, e no fundo isso é a reação do oxigênio seja uhum. através da água seja através do ar a decompor o próprio material Material. Quer numa, quer noutra, tem que ser preparadas previamente para depois, então, ser aplicado um novo acabamento, está bem? Uh, seja um novo acabamento um produto translúcido, seja um novo acabamento um, uma espécie de uma cera, um polidor, que eu também posso aplicar sobre os metais. Uh, aqui, focando no ferro, nós podemos exemplificar. O que é que nós vamos ter que fazer? Uh, estando o ferro com uma camada se passarmos a mão sentimos textura, essa corrosão vai tornando essa superfície falsa, porque ela vai soltando. Aqui o que nós vamos ter que garantir é a passagem de uma lixa, ou até mesmo de uma lã de aço, ou até mesmo de, de uma, uma escova, escova caso hajam zonas menos acessíveis a é uma lixa. Tens uma lixa que eu possa... Tenho aqui. O ideal será uma lixa de ferro. Exato. Uh, aqui vamos exemplificar uh, basicamente aquilo que nós devemos fazer é sim, vamos ter que lixar. Podemos aplicar diretamente? Podemos. Há tintas como esta que aqui está, que são de aplicação direta um, sobre um ferro uh, com ferrugem, mas como eu disse há pouco. Não é de todo o meu interesse aplicar diretamente sobre o um suporte que está vulnerável a saltar. Uhum. Portanto, eu tenho que garantir que essas, uh, essas áreas mais, mais soltas vão ser removidas, está bem? Uhum. É só isto. Posso é só passar aqui um produto de limpeza como um, um diluente. Uh, o diluente celuloso serve para limpar metais. Uh, posso usar até cetona, não tem problema. Depois disto, se eu não quiser que o próprio material se continue a degradar, com contacto com o oxigênio, portanto ele está limpo, eu vou ter que o proteger. Posso aplicar um conversor de ferrugem. O que é que um conversor de ferrugem vai fazer? Numa peça como esta, que está bastante enferrujada, o ideal é que eu uh, consiga converter a ferrugem existente num produto, uh, homogéneo, num produto homogéneo e que me crie aderência a outro, ok? E é isso que é o um conversor uh, vai ajudar a fazer. Se eu não tiver uma peça num estado tão lastimável como uhum. esta está, eu posso aplicar um primário. Okay? E o primário vai impedir que isto aconteça, vai impedir que o, ar, que o oxigênio vá decompondo o metal e permite a perfeita aderência ao acabamento uhum. a seguir. Okay? Okay. É óbvio que sempre que eu aplico, eh, faço estas camadas, eh, no meu ponto de vista, a resistência e a durabilidade do acabamento é superior. Okay? Okay. Esta solução de aplicação direta não é que não, não seja também indicada, é, é numa situação em que já há tinta, eu quero dar ali um retoque, não vou querer remover a tinta na sua totalidade é, e não exige muito espaço, é um trabalho mais rápido está um bocadinho do ferro uh, a exato exatamente um e ele permite a aderência na, direta na no, no, no, no, no, no oxidação do, do ferro Tem aqui o senhor que está a perguntar-se para os metais se este processo de metais é válido para ferro forjado é válido para ferro forjado exatamente é ferrugem o ferro forjado é a sua uh, pureza do ferro portanto ele vai enferrujar uh, e este processo, processo é, é igual também, também tu queres que eu aplique aqui um, Hum, conversor o o conversor Bom, já está aplicado aqui, mas para as pessoas verem como é que ele é. Que... Ah, exatamente, eu, eu de facto está estava a induzir-vos a erro. Isto é um primário, isto é um este conversor é depois de ter atuado, aliás quando passamos a mão, uh, desculpa estava distraída, quando passamos a mão sobre uma peça, uh, desculpa que isto tem um mexer um bocadinho ativo, <risos> quando passamos a mão sentimos alguma textura. Nós lixamos, mas a peça nunca vai ficar lisa como uma peça nova. Portanto, o conversor vai realmente criar esta camada de primário, de aderência, fica homogéneo, mas fica sempre com alguma textura da própria corrosão, ok? okay? Numa superfície nova. Então, aí o primário consegue-nos o aspecto lacado como, como desejamos, está bem? Ok. Aqui... O conversor é só para as pessoas verem como é que ele é? O conversor é aplicar, pode ser com uma trincha... Num, num recipiente à a parte, agora vamos aplicar uma vez para não estragarmos o produto, porque ele começa a... Não a somos, de o todo produto. o exemplo, pronto, uh, convém aplicar uh, generosamente, uh, não vamos ser foinhas, Sim. Uh, deixar o produto aqui à... Não, eu não vou fazer isso, Joana. Tu não vais fazer isso. <risos> eu não vou fazer isso. O que é que não acontece? É, é imediato. Nós começamos a ver, parece que ele começa aqui a encolher, parece azeite e água, sabes? E depois, daqui a umas horinhas, ele já está seco e uhum. já, está, já está convertido num primário. Não se esqueçam sempre de lixar antes de aplicar o acabamento a seguir. Que acabamentos nós temos aqui para, para metais? Já mostramos já, estes, já mostrei... o primário também? Ah, este é o primário... Exatamente, este é o primário em alternativa, exatamente que aqui está apresentado. E esta é a tinta que já tínhamos mostrado. Aplicação direta. Okay. Temos dois minutos, Karina. Vamos falar muito isto rápido e ver é o decapante. Ah, o decapante, já está mais do que no tempo. Isto é o que acontece quando nós pomos o decapante a atuar e vamos ao café enquanto Exato. ele está a atuar. Voltamos, já é tarde. Um, o que é que aqui. Em metais leves nós podemos garantir facilmente a aderência, basta limpar, desoxidar, para isso podemos usar um bocadinho de acetona, álcool, um desengordurante, um desoxidante, exatamente. O desoxidante, Joana, faz sentido quando a peça já está muito escurecida e uh, o objetivo é deixar, uh, permanecer o aspecto natural da peça. Queremos claro. aplicar um verniz ou um polidor, convém realmente desoxidar. O desoxidante basta tocar e ele já está a, a mudar a cor. Okay. Uh, parece que está a limpar uma camada grossa de, de sujidade na peça. Okay. Uh, aqui aplicamos um primário. O primário pode ser... Este que aqui está, da mesma forma, bem esticadinho, damos mais uma de mão, se necessário. E aqui o que é que nós fizemos? Aplicámos uma tinta uh, que tem muitos fãs, não sei se lá fora vai dar para perceber, uh, que é a tinta Paillé. A tinta Paillé é uh, muito usada em paredes, uh, mas que também pode ser usada em mobiliário. Uh, e aqui fizemos propositadamente a aplicação deste produto para mostrar que... Uh, não, nós não temos que respeitar sempre a aplicação de um esmalte, uhum. uh, não temos que ter sempre uma superfície com um aspecto lacado, se quisermos dar um aspecto diferente até a uma peça de metal leve, eu posso fazê-lo, desde que garanta a aderência ideal. Okay? E depois temos aí a aplicação... Também nos E temos a aplicação tal como acontece nas melaminas, nas, na, nos ferros ferrosos, uhum. também aqui nos metais leves nós podemos aplicar diretamente. Portanto, temos um produto que nos garante a aplicação direta sem a necessidade de aplicarmos o primário. Ok? Joana, nos deixa eu. só me... okay. ok, eu aqui. vou só fazer aqui referência que uh, no, no, nos ferros uh, acho que é importante. Uh, e e existe, eu, Carinha, estás aí embaixo? <risos> Eu acho que é importante então, Para esta época saber Sim. Que Também às vezes temos lá o radiador às vezes, já com Exatamente como... O radiador pode ter uma pinguinha de ferrugem Epá, Não precisamos substituí-lo uh, Podemos dar ali uma lixinha leve Uma surpreizada E está uhum. ótimo E está ótimo porquê? Porque estes produtos aguentam temperaturas altas No caso dos radiadores Tem que ser no mínimo 80 graus uh, No caso dos recuperadores temos este que aguenta 360 graus. Portanto, é aplicação direta está feito Ok? E temos o radiador lindo, lindo magnífico para, um para mais um inverno. inverno. Ok. Bom, Aqui, se já vamos terminar. Já, já. Como veem. Espetacular. Quem é que não quer decapar? É Vai um bocadinho. Hum, não a pizza daqui a pouco. Exato. <risos> Bom, vou aproveitar então só para te fazer umas pontinhas rápido. Eu sei que nós temos muitas perguntas e garantidamente até segunda-feira respondemos essas Até segunda-feira, ao fim do dia, respondemos a todas as questões. Um, uh, vou só aqui pegar nesta dúvida, Sra. Fátima, antes da tinta acrílica é melhor um tapa-pós ou um primário? Depende, exatamente. E, Depende para, e para esclarecer, eu fiquei com a sensação de que podia ter criado dúvida. O tapa-pós pode ser usado quando queremos usar tintas opacas, mas de alguma forma tirar a partir da madeira. Uhum. Seja pelo desgaste, seja pela podemos diluir a tinta e torná-la um pouco mais translúcida. Uhum. Podemos usar o tapa-pós para selar o pó e impedir que a madeira absorva demais, mas deixar que o apareça. O tapapós, por norma, é usado quando vamos usar um verniz, uhum. mas nestas situações é também uh, pode ser aplicado. Oh. O primário, sempre quando queremos aplicar um produto opaco? Um Portanto, produto é opaco. É o é ideal, sim. O primário, sim. Ele cria uma camadinha uniforme, base branca ou, ou base vermelha ou base escura para, para tirar a okay. partir de cores mais fortes. É o ideal, sim. Muito bem. Consegui, Joana. Eu acho que nós ficámos um bocadinho hoje, mas uh, realmente fomos um bocadinho ambiciosas, tínhamos aqui muita coisa para, para falar. Sim, e são temas que são importantes agora, passamos Sim. mais, tempo em, mais casa. tempo em casa Sim. e temos estes projetos todos Sim. guardados na mala. Acho que está na altura de. Está na altura de fazer em começar. prática. Obrigada por teres vindo mais Juana. uma vez. Obrigada a todos mais uma vez em casa por terem estado connosco. Uh, como viram, é super simples. Aproveitem, deem aqui uma volta no Rame falem com o colaborador, vejam quais são os esquemas e os produtos mais adequados ao vosso projeto. Uh, para a semana, temos um workshop especial não vou dizer porquê, mas vai ser especial vamos falar sobre pinturas metalizadas em mobiliário. Uh, portanto, até lá, não se esqueçam uh, que também as vossas perguntas vão ser todas respondidas. E acho que é tudo. Eu hoje até já estou a ficar com o tempo. Obrigada, beijinhos e até a próxima sábado.